Eu realmente queria saber o que se passa na cabeça dessas meninas que pegam o ex da gente e acham que a gente nasceu pra fazer inferno na vida delas. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu namorei com um cara... Não gosto nem de falar, que me dá até vontade de chorar de desgosto. Amorei muitos anos com esse cara, e já fazem dois anos, já fazem dois anos que a não tá mais junto. Mas a menina insiste em dizer que eu quero roubar o boy dela. Meu amor, vou dizer uma coisa pra você, se isso fosse bom, não era isso, não, era atual, tá? Se eu gostasse dele, eu quisesse alguma coisa com ele, eu estaria com ele. Não tem sentido. Pior de tudo, é que eu e essa menina, a gente tem amigos em comum, né? A gente chega na balada, a pessoa te pergunta assim, ô... Oh, namorada do fulano lá falou que você tá postando indireta, que você tá querendo pegar ele de novo. Pera querida, eu não tô querendo nem pintada de ouro. Quando alguém chegar e me pergunta, Laís, você é a namorada daquele fulano lá? Eu nunca nem vi. Você acha mesmo que eu vou ficar puta que você tá pegando meu ex? Imagina, meu amor. A gente tem mais aqui é doar os brinquedos usados aos mais necessitados. Tudo bem, tudo bem que tem umas ex que são filhas da puta, né? Mas não é o meu caso. Eu não quero mais ele, entendeu? não quero mais. Para de achar que a minha vida gira em torno de vocês, porque não gira, meu amor. Então, o conselho da Laís Oliveira hoje pra você: Posso até estar errada, que eu não estou errada, que eu nunca estou errada. Tá namorando com o boy? Vai ser feliz com o boy, vai ser feliz com o boy, esquece a vida da ex. Nem toda ex é igual, tem umas que realmente segue o baile, tipo eu, tô pouco me fudendo. Agora, se o boy tá te dando motivos pra ficar insegura, aí é você que tem que seguir o baile, meu amor. Esquece esse boy e vai arrumar outro. Tem umas meninas aí que eu vou te contar, o Halloween já passou, mas não tira a máscara de trouxa. Usa a máscara de trouxa o ano todo, agora no meu caso querida atual, faça bom proveito eu acho que a gente não devia nem ser inimiga a gente devia ser amiga, porque dessa fruta aí meu amor, já chupei até o caroço